É, então, vale fazer uma introdução aqui breve, enquanto eu vou compartilhando a tela, que no trabalho que a gente fez na escola, eu busquei uh, que a gente trabalhasse um pouco a questão técnica do rap, né? E Deixa eu só voltar aqui na aqui né? Só aproveitar o que está eu... ah, saindo ah beleza. É... eu senti a necessidade de compartilhar um pouco né? a questão técnica do rap por dois motivos, assim, né? Um é porque eu vi assim os trabalhos acadêmicos sobre rap e, e os educadores bastante pautado no que oh, Foi Dani, aumenta foi... a tela. Tá. Por favor. É... E um detalhe, né, a gente está falando de docência compartilhada, né, o trabalho que a gente desenvolve dentro das escolas aqui em São Paulo, né, que o Dané de pira. Isso, tá bom assim? Tá. Beleza. Então, é, eu via bastante os, os educadores do, é, trabalhando com hip-hop, bastante baseado no Racionais, Taíde, bastante baseado na importância do, do conteúdo, na importância histórica. E eu achei uma brecha aí para a gente trabalhar tecnicamente o que um rapper faz quando ele está sozinho, o que um rapper em, que está buscando alto nível, a excelência, gosta de fazer. Né? Já aproveitando mandar um salve aqui para o pessoal do, do chat, que está pesado aqui, é Sandra Mara, Renan Queto, Coletivo Quinta, Jaque Otomani, uma galera que mandou um salve. Anand. A surreal Real, a Dinha. Só que se cai essa conexão aqui, nós estamos perdidos. É. mas Renan. Né? É pesado. Eu... pesado. Eu queria levar esse, eu queria que eles se sentissem tipo assim, meu, o que eu faço? O que eu faço é, o que eu faço é foda. O que eu faço é bom mesmo, não é? Porque a minha história é triste. Uh, não é porque a minha história agora tem valor, não, é porque o que eu faço, mesmo que não fosse, o que eu faço é foda, eu queria levar esse sentimento para eles. E eu fazia isso já de alguma forma na internet, eu tinha feito algumas vezes é, em fundações casa, eu sempre, gostei do, do, eu sempre gostei de pesquisar as letras, eu gostava de rap, as novidades, e aí eu acabei né, uh, trazendo assim, um pouco questão do método, falando um pouco de verso, falando um pouco de métrica, e, e os alunos, a fazer a ponte dos alunos, entre oh, o que você escuta aqui no rap e o que você aprendeu em figuras de linguagem, é a punchline que todo mundo fala, é, você, pô, como que você não sabe sílaba tônica, se você rima no tempo, você sabe o que é sílaba tônica. E aí né, eles começam a trazer um feedback, tanto da sensação de, poxa, eu achei que eu não gostava da escola, mas eu gosto. Eu achei que eu não gostava de português, mas eu gosto. É, bem como também, deles, ao mesmo tempo que eles querem expressar o melhor deles, eles querem expressar da melhor forma. Né? E acho que o rap tem esse balanço entre a, ser o mais legítimo, mas também ser o, da maneira mais artística. Daí, então eu trouxe aqui uma, uma ideia, eu fiz um recorte desse trabalho aqui de uma das coisas que a gente fez no projeto. Olha aí o que, que, sem noção, clicando na, no nosso vídeo, ao invés de clicar no, no slide. <risos> é, aí eu peguei uma, uma definição aí de rap que eu usei na minha dissertação, né, sobre ser uma manifestação da linguagem falada, incorporada a uma melodia, que trabalha uma base rítmica repetitiva, que traz crona, crônicas dos habitantes de um determinado grupo social. Né? Isso em 2004. Né? Hoje, por hoje a gente já pode ir por muitas, muitas outras definições. E eu gosto de trazer, né, é, quem, quem, quem não quiser pensar, né, aí que o, o RAP é uma sigla. Né? É, é uma sigla. Né, eu trouxe aqui para a gente revelar, ir revelando aqui aos poucos. Deixa eu apertar o delete aqui. Ritmo e poesia, né? Ritmo and poesia. E eu sempre falo para os alunos, seja da escola ou do jornada do MC, ou consultor de rima, que o, ritmo, o, o rap é ritmo e poesia. né Então, o que está que sendo obrigatório aqui, vamos dizer nesse nome? O ritmo e a poesia. Perceba que ele não fala ritmo e rima. Né? E, então eu, eu considero a rima no rap Embora uma das partes fundamentais Uma convenção né? a, a gente, Os rappers entraram num acordo informal De que a rima é uma regra do rap E ao mesmo tempo ela não, é, é, não está sendo dito isso E no rap americano, no rap português Agora no trap brasileiro eu vejo bastante as pessoas Usarem palavras que não rimam Como se elas rimassem eu acho isso, eu curto essas, essas manobras, né? De, de pegar palavras que são ah, parecidas, parônimos, é, e, e dar essa sensação de que elas se parecem, ou até pegar palavras que o início parece, né? Que a gente chama de aliteração. Que, mas o final não parece, mas você dá aquela entoada, assim, que dá a sensação de que parece, ou até que não parece, mas, caramba, não parece, mas ficou bom, né? É, então, vou tirar mais um aqui. E, e também é interessante... É interessante a gente perceber que... É, nas minhas aulas, eu faço uma distinção entre a poesia e o poema, né? Então, eu chamo de poema o texto em verso, em versos, e chamo de poesia a alma do poema ou a alma da, da arte que seja, da música ou do cinema, do que for. Né? Na, na, na intenção de trazer para os alunos a ideia de que uh, se você ficar preso às regras que eu estou trazendo, nós vamos ficar bom em fazer poema, mas a poesia é a alma, e a alma é você, é a sua história, é o seu pensamento, é a sua emoção. Né? E, é muito, e é muito importante, e eu acho que é o que, o que ganhou o Brasil nos Racionais, além de todo o contexto histórico da mensagem importante, a poesia. É o que nutre com a alma. Certeza, né? Com certeza, com ah, certeza. Aí eu trouxe aí uma definição de rima, né? repetição de sons parecidos ao final, de dois versos, ou... Mais. <risos> e é engraçado que a origem da palavra ritmo e a origem da palavra rima tem origem no mesmo radical, é, lat, lat, em, tem um radical latino e tem um radical grego também, que tem a ver com a repetição. Né? Então é importante, é importante lembrar que no, o nosso cérebro bio biológico ele gosta ele gosta de achar padrões nas coisas né então o rap combina esse padrão tanto de ritmo quanto a repetição do ritmo e a repetição da rima né da palavra que parece no final e, e, e essa é a nossa essa é a forma estética do rapper do rap uh, aí eu trouxe algumas coisas fundamentais que a gente está falando de estrutura né de, de poema ou, ou de, de letra de música principalmente no rap né o verso cada linha do poema, a estrofe, que é um conjunto de versos, né, eu, eu gosto do, de trabalhar com o conjunto de, de pensar o a estrofe como de quatro em quatro versos, né, geralmente hoje em dia os rappers estão escrevendo aí 16 linhas, que seriam quatro estrofes, vem um refrão de duas estrofes, né, oito linhas mais 16, e tem as suas variações, né, pensar que o... o o rap diminuiu bastante o tamanho dele, né? Hoje, hoje em dia, muitos, muitos raps não passam, não chegam a três minutos, né? Enquanto a gente está falando historicamente de raps como Racionais, Thaid, tá uh, MV Bill, GOG, raps de 6, 7 minutos, narrativas. É... Ô, Dani. Oi. Coloca em tela cheia, por favor. Sabe qual que coloca em tela cheia aqui, Short? É que se eu, eu colocar uma... em. Ai, ah, vai cair ele não eu não consigo apagar essas coisinhas aqui eu tô ah tá é que você está fazendo exercício né entendi é mas se, se o tá próximo bom. no próximo eu coloco Nós. aí o tempo né a duração de cada unidade agora assim a gente agora do ritmo para baixo a gente está falando especificamente da estrutura musical né é, o tempo e a duração de cada unidade dentro do compasso ah, se não ficar claro, eu vou, já chego melhor nisso. E o compasso, a medida é, do pulso musical. Então, pensando, vamos pensar que é, é tempo, né? Então, tipo, isso aqui é um tempo. Quatro, é, quatro tempos, isso aqui é um compasso. Então, tempo, compasso, e é dentro desse grupo de quatro tempos né, Um, dois, três, quatro Que nós vamos colocar o verso Em geral E pensando aqui também que o compasso Ele pode ter Depende da divisão de música Mas no rap é quaternário Então são quatro por quatro né? São quatro tempos Juntos que formam esse compasso Mas, por exemplo, na valsa são três Três tempos e, e tem, enfim, tem uma infinidade. Mas a gente foca no 4, porque é o tempo do rap e é o tempo, é o tempo de muita, muitas músicas negras mundiais. Reggae, rock, rap, trap. É... O samba é 2, é né? só que daí é, uma, é divisível por 4, então acaba ficando muito parecível, muito viável de rimar também. E aí, para explicitar melhor... É... Eu vou mostrar um exercício aqui. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, três variações da palavra validar e praticar. Vou pegar uma variação oxítona, uma variação paroxítona e uma variação proparoxítona. Começando pela oxítona, né? que a sílaba tônica é a última. Validar. Validar. Praticar. E daí eu coloco a sílaba no tempo. Um, dois, três, quatro. Vou substituir por validar. Um, dois, três, validar. Um, dois, três, praticar. Então, sílaba tônica bate junto com o quarto tempo. Se você não está entendendo a minha linguagem, volta nos vídeos lá. Agora, vamos variar a palavra para paroxítona. Valida e pratica. Um, dois, três, valida. 1, 2, 3, pratica, 1, 2, 3, válida, 1, 2, 3, pratica. Quando acaba o compasso, coincide com a sílaba tônica. E se fosse proparoxítona? Válida e prática. Mesma coisa, bate junto com a tônica no quarto tempo, na virada do compasso. 1, 2, 3, prática, 1, 2, 3, válida. Vamos fazer agora um, um freestyle dentro do tempo usando essas três variações de sílaba tônica, de sílaba mais forte, oxítona, paroxítona e proparoxítona, dentro do tempo musical. Então vamos imaginar que está num beat aqui, num BPM. Agora que a gente valida esse método enquanto a gente pratica, só que a gente precisa validar. Mas que isso precisa praticar, senão a nossa prática não vai ser válida. E assim a gente vai de forma prática. Já usei então a palavra, então agora eu fecho aqui essa parada. Só para você entender que o tempo termina e coincide com a sílaba tônica. Isso é uma regra quando a gente está no princípio. Mas depois a gente percebe que independente de ser... É, de quatro em quatro tempos, nós podemos antecipar o fechamento da imã ou postergar e, de repente, é, já usar ele no, no tempo um do verso de cima e depois, no de baixo, a gente usa no quatro. É, e isso vai fazendo com que a gente cria o flow, que é aquele exercício que a gente fez de ler o livro. Então, aí a gente fez o um exercício só com o ritmo aí do, do corpo, vamos dizer. E... Mostrando assim a ideia que eu falei para vocês da sílaba tônica, né? Então é um, dois, três, quatro, no lugar do quatro, a palavra que a gente iria rimar. E qual que é a, a tela aqui, Jorge? Aqui. Beleza. É, então a gente viu aí, né? Tipo, né? um, dois, três, quatro, os quatro tempos, formando compasso. No caso, eu só usei a rima final, né? valida, válida, válida. No final, tem ali o freestyle, que seria o, o, o, o, o compasso todo preenchido. E, assim, aquilo é uma forma bem quadrada, bem, é, bem primeira, assim, da gente fazer o rap. Então, eu ensino os meninos, lá na escola ensinei, né? Bem quadradinho, e depois a gente foi saindo do quadrado, saindo do, saindo do roteiro, saindo do criando asas, né, tipo, aprendendo as regras para depois quebrar as regras. É... E bastante também, Cris, igual você falou, bastante relacionado a corpo, né, bastante... Então, assim, a gente pedia muito para eles bater palma, é... bater na perna, levantar, bater um na mão do outro, em roda. Então a gente fazia várias brincadeiras aí, é, nesse sentido, puxando o corpo, puxando até, por que não, matemática, puxando português e, e misturando a história oficial com a nossa, com o outro lado da história, com a história que está nos discos de rap e com a, com a, conectando com a história deles também. Né? É, e aí, assim para explicar assim, bem, bem dentro do nosso tempo, eu trabalhava bastante com, com os meninos a ideia das rimas perfeitas, imperfeitas e forjadas, né? Então, as perfeitas, que, que o final é todo, todo, tudo igualzinho. Quer arriscar falar uma, Cris? Uma rima perfeita, de final igualzinho, uma com outra? Ou o pessoal do chat? Eu sou péssima nessas coisas, eu não sei rimar. Eu não sei rimar, eu já começo rimando. Se quiser aí, ó, colocar uma, uma rima perfeita, porque o final é tudo igualzinho, tantos vogais e consoantes menos o Renan. O Renan não vale. É, o Renan não pode participar. A Dinha também não. É, tem, é, o, tem mais gente A aí. A aí, aí, aí não dá, Eu vou passar vergonha. Ninguém. Então todo mundo pode participar, vai. Todo mundo pode participar, só tem rapper aí. Só tem rapper. É. Deixa eu ver. Galera, Bom, tá? Eu não, eu não nada. Então, ó, então, eu vou revelar uma, então. E tá. aí o pessoal, é, é, o pessoal fica para as assim, perfeitas então. Ó, oh, o pânico. Ver. Tá aí, o pessoal tá tudo antenado. Rimas perfeitas, né? Vogais, consoantes iguais, por exemplo... Até, até fiz agora, né? Vogais, consoantes iguais. É, consoantes iguais. <risos> né? <risos> é. Ares, né, por exemplo, celulares, solares, ares, né? É, poderia até, eu até estenderia por L, mas assim, eu entendo que do A para frente é, é onde, é o mínimo necessário uhum. para elas imparem, né? E já as imperfeitas seriam quando mais ou menos... A última e a penúltima com, é, vogal são as mesmas nas duas palavras, tem a mesma tônica, sempre tem a mesma tônica, né? Quando o rima tem a mesma tônica, porém as consoantes não são as mesmas. Né? Alguém quer falar? Uhum. Quer falar uma, Cris? Eu, qualquer uma, tipo. Uhum. Não, que, que seja que seja imperfeito o Renan falou aqui, ó, na estrada do buraco na estrada tem buraco mas o rap é 4x4 <risos> é, ele já mandou aqui uma imperfeita aqui. ele já mandou o verso todo, né? <risos> da hora então, vou tirar, vou revelar isso aqui eu não tô olhando, não consigo deixa eu entrar no meu celular, peraí ó a parte e habilidade, né, ó é, o, pen, o último é o E, o penúltimo é o A em termos de vogais e as consoantes são diferentes, né? É RT e aqui é D, né? É, celular, é, celulares eu posso combinar, por que não? Com parte, celu, Solares com habilidade, né? Posso combinar eles aqui nos celulares, solares com uma maneira perfeita, posso combinar parte e habilidade de uma maneira imperfeita, e aí eu tenho uma. Uma gama de possibilidade, né? Quem quiser soltar sua rima no chat, solta aí, né? Por exemplo, todo mundo conectado nos celulares. uns acabaram a bateria porque eles não eram solares. Mas tudo bem, faz parte. Dar uma aula é uma arte que exige habilidade. Mas não quer dizer que exige escolaridade. Quem quiser, solta aí no chat. Ó, ah, chat. O professor Januário falou só, pode crer, meu irmão, a ideia da rima é bem legalzão. Ela nunca me deixa na mão. É isso, da hora, professor. É, e daí, é, existem. Tá, eu quero deixar claro que é, é o meu método, né? Ele é muito emprestado da, do oficial, mas algumas coisas eu, eu altero. E, e, e eu gosto de trabalhar quando eu tenho pouco tempo com perfeito, imperfeito e forjado. Mas, mas daí, né, vai ter é, rima rica, rima rara, rima pobre. É, feminina, masculina, esdrúxula Tem mais séries Mas eu acho que essas são O mais importante é saber Que você pode rimar o que é perfeito Com o que é perfeito Mas uhum. também pode ser imperfeito Porque muitas dúvidas dos meninos Que, que começam, vem, vem, vem me perguntar É que eles, às vezes, acabam amarrados em, Tentando só é, ligar o que é perfeito Ou eles só Sim. conseguem ligar o que é imperfeito E daí eu explico para eles Que eles podem tratar né? E acha que não é possível forjar, né? E acha no que caso. não é possível forjar, por isso eles podem transitar. <risos> Aí, quando eu falo de forjar, eu falo de alterar a tonicidade, eu falo uhum. de subir, né? É, eu falo de alterar, às vezes, até o tempo verbal, né? Por exemplo, gorila e cuspilas. Tipo, cuspilas é uma formação que é difícil você ver no rap. Também eu falo de você é, juntar singular e plural, né? É, gorila, cuspilas, né? Helicóptero, ob, óbito. Helicóp a você fez um aqui, ó. No início do evento eu estava bem cansada, mas com o passar do tempo eu fiquei bem animada. Da hora, da hora. É isso. <risos> e eu, go eu gosto de chamando a galera para ir fazendo junto, que a... a a mente vai entrando no clima da rima, né? Você vai, uhum. vai, vai produzindo. É, e eu gosto também, ó, por exemplo, eu gosto de falar isso para os alunos, deixar isso bem é, consciente para eles, porque assim, o rapper, que nem falei para você, o rapper sabe o que é sílaba tônica, sabe o que é... Uh, oxítona, paroxítona, proparoxítona, figuras de linguagem. Às vezes, não, não necessariamente ele sabe que sabe, mas ele sabe, né? ele é. intui. <risos> Intuo. E a, a ideia aqui é meio que trazer para a consciência Para você poder guiar, guiar a sua intenção por, por outros caminhos também é, Aí, é o que eu trouxe nos esquemas de rima né Porque daí no começo eu tento trazer um pouco essa liberdade Da rima perfeita e imperfeita E aí depois a gente destrói um pouco aqui o, A gente mostra o esquema e depois desmostra o esquema. Mostra e desmostra não, que não dá para desver. Mas, constrói o esquema e desconstrói o esquema, desconstrói. né? é A Jaque a lá... fez uma aqui, ó. Daniel ensina fazendo síntese. Façam suas rimas, sintam-se. É, <risos> ela foi... forjou, né? A, a Jaque, ela assiste todas as aulas, eu, eu, eu faço os negócios coloridos, porque eu falo, caramba, a Jaque vai ver de novo a mesma aula, deixa eu colorir um pouco. Aqui. <risos> <risos> <risos> da hora, gostei, eu gostei muito delas. É... <risos> Aí tem os esquemas de rima, né? É, que às vezes os meninos me perguntam: Ô professor, fala a parada da métrica e tal, né? Que eu falo para eles. Então, é, você está falando do esquema de rima, né? A, a B, B, né? É, a de cima, rima. É, a, de, é, a com A, B com B, né? Acharam que eu estava derrotado. Tum. Quem achou estava errado? Eu voltei, tô aqui, escuta só. Se liga aí, 509E, né? Aí, AB, AB. É, quando você intercala, né? Vom, vamos fazer com a própria do 509E, como que ela poderia ficar. Vamos ver se eu consigo. Acharam que eu estava derrotado. Eu voltei. Estou aqui. Quem achou estava errado. Escuta só. Se liga aí. É os, as, os mesmos versos, só que alternando. Alter, Alternados, né? A BAB. A construção, né? Hum. E se a gente vamos ver se a gente consegue pegar o mesmo 509E e fazer a BBA, né? Acharam que eu estava derrotado, eu voltei, tô aqui. Escuta só, se liga aí. Quem achou estava errado? Então são a gente pode usar aí, né? São formas é, distintas de se fazer a mesma coisa. Isso é assim, a, em relação, é pura matemática, né, Dani? Você Sim. vai juntando os elementos aí, eu, gente, já, já, eu já tenho a mente matemática, então vou pensando matematicamente nessa métrica. Sim, Sim a métrica, o, ta, o compasso, é uma questão bastante uhum. matemática, né? o número de sílabas. E Sim. esse de freestyle, se você reparar, ele faz contas do espaço que ele tem para o que ele quer fazer muito rápido e quase sempre dá muito certo cara e é muito louco porque é é um cálculo muito rápido é eu acho muito incrível isso a Dinha fez uma aqui ó vem com a gente uma vem vez. sem nós nosso evento é nós por nós dá. o povo tá mandando aqui o Dani é a gente precisa ir indo para as considerações finais né o trabalho é incrível mesmo, né, e é só, é, e é essa coisa da experiência, né, Dani, de, de colocar os meninos para fazer, né? Sim, sim, por todo mundo para... Os meninos pra... e as meninas, né, no caso, que são os estudantes, a molecada, tem que é, ativar a mente, né, dar uma ativada na mente, esse exercício, que é um exercício que exige, né, é, que a pessoa pense, que a pessoa seja criativa, né? E acima de tudo, que se conheça, né? Que aí você vai tendo que pensar coisas e vem na mente algo, algo que é pessoal seu, algo que é coletivo. Sim. E desconstruir também que o que, por exemplo, que o que, sei lá, o que eu faço, o que o Renan faz, o que o Amiri faz, entre muitos outros, sai assim do nada, sabe? Uhum. É, eu, eu, em várias entrevistas, o pessoal me fala de letras que levaram seis meses, três meses, entendeu? E às vezes os meninos querem fazer, e as meninas na escola, querem fazer tão rápido quanto eles escutam, né? Isso, então, é muito rápido, eles acham que é simples, né? Sim. É, então, para fazer as considerações, ó, eu já quero mostrar os que querem, alguns que querem um padrão, né? Eu mostrei aqui o do de 9E né, que o preto é onde não tá a rima e as cores onde estão as rimas, né, por exemplo aqui acharam que eu estava derrotado, que achou que estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí e tal, aí ó, aqui ó, é um esquema bem massa do, do o, é o rapper Tig, é de um Relatos da invasão, que ele faz um esquema muito parecido com o repente, que ele, ele rima sempre o final da estrofe com o final da estrofe. Ó. Então eu tive que usar aí duas estrofes aí para a gente entender o esquema de rima dele, né? Você tá no Jassanã, tá na picadilha, me acompanha no peão, eu tô de bike na vila, liga, embaixo, em cima, o dia a dia, na correria, comer a, falinha, pra comer a família, para fazer o rap virar. Se é para é citar, tem que ligar as quebradas, na Vagavão, Hebron, Jornanã, na Serra Pelada, é só responsar, tirar uma onda, tô pela ordem, eu sei que consta, aí tem que saber chegar. Então, eu, tipo, ele já fez um esquema super elaborado aqui, né? Percebe até que lá em cima, quando a gente vai fazer um as cores, ele tem um, ele parece um Tetris, parece um jogo de Tetris, né? E um exemplo aqui do Kamal, muito massa, que é completamente desconstruído, assim. Ele começa o verso, que a gente chama de ro é, Rosa Cruz, né? Ele começa, ah, já na introdução, no final do, do verso anterior, para continuar, e assim vai, ó, o bumbo bate, a caixa bate, é hora de combate, é a batalha, seleção natural, deu de falha, tchau, e bença, para e pensa, o que, que vem primeiro na cabeça? Sobrevivência, dependência de dinheiro intensa. Então, tipo, a rima, ela tá em qualquer lugar, assim, não necessariamente sempre no, no quarto tempo. Às vezes ela tá no tempo dois, depois no quatro, depois a, a, já muda a rima e está no tempo três e quatro do verso de baixo, e assim vai. Para finalizar, eu queria compartilhar um o um, um último vídeo de um exercício bem massa que a gente fez na escola que a gente fez no Sesc. É, bom, o exemplo que eu vou trazer aqui, a gente usou no Sesc, que, que é de você ler o livro em cima de uma batida, né? já que a gente fez a aula bastante é, sem batida, vou compartilhar aqui. É, e a ideia é o que? Você primeiro pega o livro e começa a lá em cima da batida, e aí em cima da batida. Você vai achar. Você vai tentar achar o, o. O que rima. O Brasil possui mais de 4 mil municípios espalhados pelo seu vasto território e alguns municípios políticos negros já ocuparam o cargo de prefeito. Vice-prefeito e vereadores na Câmara Municipal do Interior de SP. Nota-se que, por vezes, a presença de vereadores negros e fatos, no entanto, como disseram, não é frequente, como prova pequena participação dos afro brasileiros na vida política municipal. Agora, só para comentar, eu vou inventar o um capital e sigo a uma desproporção muito grande em relação ao contingente de eleição formado pela comunicação. Aí você vai, mano. Tipo... Ah, <risos> Esse aí foi um exercício bem legal E eu levei para eles Eles gostaram bastante Que é essa parada de você não você não sabe Em que métrica o livro vai, vai caber No beat que você está usando E você tenta prever E aí você já automaticamente, automaticamente Começa a pensar No, no quão você pode rimar em qualquer lugar, ainda mais se você entende a possibilidade de forjar a rima, que as rimas são perfeitas, imperfeitas, uhum. é, em alguma hora você vai achar algo que vai rimar, né? para você ir, que nem eu te falei, a gente entra na regra Não, e depois a gente Renan, quer... É, olha lá, o povo está te desafiando. Hein? Ah, o, Ai, é perfeito, o Renan está é. a